Fala galera, aqui quem fala é o Bombeats começando mais um vídeo no canal e hoje eu vou testar um novo plugin gratuito da Valhalla galera, quem conhece essa empresa sabe que eles fazem reverbs maravilhosos e eles lançaram um novo plugin, o Valhalla Supermassive que é um novo plugin grátis, é totalmente gratuito galera, bom... Peguei uma voz aqui do meu amigo Frost, que é um artista que eu trabalho com ele e botei aqui para dar uma testada e mostrar para vocês esse novo plugin. Eu ainda não tinha usado ele, usei agora só para ver e parece que ele é uma, eu gosto de chamar de Echo Box ou Echo Machine, que é um delay só que totalmente exagerado. Esse plugin lembra bastante o Crystalizer. Da Som Toys Mas esse é plugin é gratuito É muito bom galera Então ó, eu vou deixar aqui a mix em zero E mostrar para vocês o poder deles Nessa tá festa eu já tá aqui fogo Foco no palco, cheguei Deposito que acho que nós brota tá de novo Geral pulando, que é de lei Chama aqui nós tá com fogo Fogo, fogo, fogo, fogo Chama aqui nós tá com fogo Fogo, fogo, fogo, fogo Nessa festa eu já festa eu já tá aqui fogo, fogo Foco no palco, cheguei Deposito que acho que nós brota tá de novo Geral pulando, que é de lei é basicamente um delay super massivo mesmo, exagerado e muito bom. Como eu falei, para mim lembrou muito o Crystallizer da Som Toys, mas esse plugin é totalmente gratuito. E tem o botão de Mix, que controla o quanto de efeito você quer, 100% a 0%, é o Dry Edge, o Edit que controla a imagem estéreo aí do seu som, o Delay... Aqui você pode botar ele em milissegundos, quando você quer ajeitar, em notas, em dots, né, que são pontos, que é um tipo de delay diferente, é 1 barra 8, mas ele toca de forma diferente, e triplets, que são compassos terçários, em warp você meio que ajusta o tempo do teu delay né quando vocês vió vou deixar aqui rolando isso zero. Festa, já, já que fogo, foco no foco cheguei depois eu catch, brata de novo geral pulando que é delay. chama que não está fogo fogo fogo fogo fogo chama que não fogo fogo fogo fogo fogo nessa festa eu já, festa, eu já fogo, já, fogo no palco, cheguei depois eu... você ajusta o tamanho do teu delay né coisa assim eu entendi como isso é quando você bota em 0%, todos os seus delays são iguais e quando você vai aumentando o meio que o tempo do seu delay, o tempo é, o tamanho, né, do teu áudio do delay, é, fica diferente, vai mudando o tempo que ele pega do teu áudio, eu entendi isso? Bom, feedback, né? Que tá festando é... já tá aqui fogo, com no... fogo, cheguei, que Eu prata de novo mais geral, exagerado, funciona como todo Chama delay. Já vai que fogo, fogo, fogo, fogo. fogo. Chama que me ataca fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Nessa festa eu já tá aqui fogo. Foco no palco cheguei. Ele deixa como se fosse o mais na cara os seus delays e tudo mais. Tem uma modulação que vocês podem mudar que isso é muito normal nos delays. Nessa festa eu já ataque fogo. Foco no palco cheguei. Depois do que acha que nós de novo geral pulando que a Chama que me ataca fogo. E um equalizador e tem vários modos galera. Tem os Gemini que são é, ecos únicos com uma grande densidade Hydra, que são ecos duplos com um decay muito longo Centauros, um delay repetitivo que pode virar um reverb ó. Essa tá festa eu já tá aqui com o foco no palco eu cheguei Deposito que achei que nós de novo Geral pula no cadmene Chama aqui, nós taca fogo Fogo, fogo, fogo, fogo Chama aqui, nós taca tá fogo. Tá fogo, fogo, fogo. Tá fogo Fogo, fogo, fogo, fogo muito legal o Hydra, que eu não muito. Tá eu já tá aqui fogo, foco no pouco cheguei, depois de tocar cheque na brata de novo geral pulando, que é de lei Nossa, esse aqui é muito irado. Sagitários. Ó, oh, Sagitários é o que Ah, uh, reverb longo, ecos repetitivos, ataque lento. Tá festa, eu já tá aqui fogo, foco no pouco cheguei, depois de tocar cheque na brata de Nossa, muito bom também. Esses modos aqui, eles meio que controlam o teu ataque, o teu decay, porque aqui você não controla o decay do teu delay e tudo mais, é meio que já tudo presetado através dos modos. Essa tá festa eu já ataquei fogo, rating, foco meu, foco depois de tô que achei que nós brata de novo, geral pulando, que é delay. lei, chama que nós ataca fogo. fogo, fogo, fogo, fogo, fogo. Esse aqui tem um grande reverb, Andrômeda. Andrômeda é o que, vamos ver. Uh, long reverb, eco repetitivo Tá festa, break. eu já tá aqui fogo, foco no palco, cheguei depois Deposito, cast, que nós brata de novo, geral pulando, que é delay Tu vê que os modos, eles mudam também o teu tempo até começar o delay e tudo mais, cara E tem o lira. Tá festa, eu já tá aqui fogo, foco no palco, cheguei depois Deposito, cast, que nós brata de novo, geral pulando, que é delay nossa, muito bom. tá festa, Deus. eu já tá aqui fogo, foco no palco cheguei. Depois eu to que na brata de novo, geral pulando Chama que é de lei. Chama aqui Norataca fogo, fogo, fogo, fogo. Chama aqui Norataca fogo. fogo, fogo, fogo, fogo. Muito bom, galera. Muito irado. Curti demais esse plugin, eu vou usar muito em voz. Ele é muito bom para ad lib, galera. Ad lib, voz principal também dá para você brincar com ele. Nossa, esse plugin tá de graça, galera. E eu vou estar tá deixando o link, vocês sabem onde, né? Na descrição do vídeo para vocês baixarem. Eu não sei por quanto tempo ele vai ficar de graça, mas ele tá de graça. E é um plugin muito bom. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.